Os ares, não nos deixam ver e ainda que nos, a, dor e a, morte, o inimigo, nos o... a leitura de justiça política deixa bem claro que a ideia que Godwin tinha do determinismo não era de modo algum desprovida de tais contradições um raciocínio determinista não só era algo que se poderia esperar de um es ele só poderia despertar entusiasmo num homem que ambicionava alcançar a isenção filosófica e que preferia sentir pena das pessoas não por julgar que infringissem as leis voluntariamente, mas por considerá-las vítimas das circunstâncias. Entretanto, embora sua herança intelectual e sua própria natureza o impelissem para o determinismo, era evidente que Godwin já havia percebido as dificuldades que teria para conciliar anarquismo e determinismo. Se a determinação existe é uma lei da natureza, como explicar o fato de que a humanidade tenha se desviado tanto do caminho certo, permitindo que sistemas artificiais de autoridade tomassem o lugar das formas naturais de organização social? Por outro lado, se o governo é algo inevitável, como devem ser, para os deterministas, todas as coisas que existem, como poderemos condená-lo? Finalmente, que significado poderão ter a liberdade pessoal e a escolha responsável, pelas quais lutaram todos os anarquistas, inclusive Godwin, num mundo determinista? Será possível ser um político libertário com uma filosofia determinista? Os anarquistas tentaram resolver esse problema de várias maneiras. Poucos optaram pela atitude que nos pareceria mais lógica, aceitando a visão absurdista ou existencialista de um mundo indeterminado onde a lei natural não existe. A maioria deles parece ter adotado uma atitude de aceitação do determinismo, relegando-o, porém, a certos aspectos da vida. É impossível negar a determinação natural. Envelhecemos e morremos, somos obrigados a reconhecer nossas fraquezas físicas e até morais. Mas, uma vez aceitas voluntariamente essas limitações, seremos livres, dentro dos limites que elas nos impõem, e então só o evitável conseguirá escravizar-nos. A sociedade humana é o maior domínio do evitável e do artificial e é essa precisamente a área em que a vontade consegue funcionar de forma mais eficaz. Em outras palavras, o homem não pode negar a determinação física e psicológica, assim como não pode negar as catástrofes da natureza, mas pode negar-se a continuar escravo de outros seres humanos ou de instituições criadas pelo homem. Na prática, Godwin, tal como outros anarquistas que vieram depois dele, propunha um meio termo entre determinação e liberdade, nem sempre evidente quando ouvimos falar da determinação como de uma deusa cega, mecânica e absoluta. Ninguém conseguiu explicar melhor esse aspecto do pensamento de Godwin do que o doutor Testley em sua introdução e edição facsímile de Justiça Política, publicada em 1946. Testley sugere que Godwin dá tanta importância à determinação, porque, tal como Oume, Hartley ou Bach, ele imagina o livre-arbítrio como total irresponsabilidade de comportamento ou como querer ou escolher sem motivos, ou ser capaz de impedir que os motivos influenciem a vontade. A tal ideia, o doutor Testley opõe a definição de Locke sobre a liberdade como uma forma de determinação pelo último resultado a que chegou o raciocínio, com todas as dúvidas lógicas de uma vontade livre, mas determinada, que em sua opinião expressaria a melhor ideia de liberdade. O que Godwin deseja evitar, sugere Priestley, é que a vontade se torne algo independente da ideia de compreensão. E, na aplicação que faz da ideia de determinação, não há nada que conteste a existência de uma vontade livre, embora limitada, tal como foi definida por Locke. Das duas espécies de determinismo, aquele em que a mente é determinada pela experiência passada e aquele em que ela é determinada por um julgamento futuro, continua Prestley, é esta a última a mais importante no sistema criado por Godwin. Ao mesmo tempo, o desejo de criar uma ciência exata da moral, baseada na previsibilidade do comportamento, na descoberta de princípios gerais e no controle do processo, leva-o a preferir a forma mais empírica. A distinção que estabelece entre ações voluntárias e involuntárias sugere que o comportamento involuntário expressar é um tipo de necessidade ditada por experiências passadas, enquanto as ações voluntárias seriam sempre determinadas por um juízo, e teriam origem numa proposição cuja verdade foi apreendida. É difícil distinguir esse segundo tipo de determinismo racional e teológico daquele que é geralmente considerado livre-arbítrio. Na verdade, toda a doutrina de Godwin é basicamente igual à doutrina atomista de livre-arbítrio, tal como foi descrita pelo professor Taylor. Ao agir, sofremos a influência de fatores cuja importância é salientada por várias ciências, mas algumas vezes é possível eliminar essa influência e avaliar de forma e parcial os méritos das alternativas possíveis. Ao fazer tal avaliação, a vontade é determinada exclusivamente pela superioridade da alternativa proposta. Essa capacidade de escolher considerando apenas os méritos é tudo que os defensores do livre arbítrio podem pretender com justiça. Baseados nessa ideia, podemos colocar Godwin entre os defensores do livre arbítrio a visão do Dr. Testley é confirmada pelos últimos trabalhos de Godwin, especialmente Reflexões sobre o Homem, o último volume de ensaios que publicou em vida. Os atos praticados pelo homem, afirma ele, estão inseridos numa corrente necessária de causa e efeito, mas a vontade humana é, um só tempo, causa e consequência desse processo. As ações do ser humano só se tornam voluntárias, o que implica dizer, livres, na medida em que ele é capaz de alterar a direção dessa corrente, mesmo que jamais consiga destruí-la. A vontade e a confiança na sua eficácia permanecem até a nossa morte. E ela que nos inspira a invencível perseverança e as heróicas energias. Sem ela, seríamos apenas blocos inertes e sem a alma, sombras do que a história registra e a poesia imortaliza, e não homens. O livre-arbítrio é parte integrante da ciência do homem, podendo até ser considerado seu capítulo mais importante, mas, embora a doutrina da determinação das lições humanas não possa jamais determinar as regras do meu relacionamento com os outros, ainda assim terá sua utilidade servirá para moderar nossos excessos e fazer com que escolhamos o caminho intermediário preconizado pela mais sábia filosofia. Olharemos então com piedade e até com simpatia os homens de cujas fraquezas somos testemunhas e aqueles que cometem crimes, convencidos de que eles são parte de uma grande engrenagem e, assim como nós, movidos por impulsos sobre os quais não tem nenhum controle. Em outras palavras, na velhice, Godwin aceitou a divisão básica na atitude determinista, que, embora seja impossível do ponto de vista filosófico encontrar alguma alternativa para a determinação, na prática agimos como se os homens fossem livres. Ele admite que jamais conseguiremos despojar-nos de nossas ilusões sobre a liberdade das ações humanas, nem seria desejável que o fizéssemos. Resumindo, admite a contradição que existe entre um universo dominado por leis imutáveis e o sentimento que o homem tem de sua própria liberdade e acolhe pragmaticamente essa contradição, criando com isso uma daquelas situações de equilíbrio entre ideias e condições opostas que fazem as delícias de muitos dos seus sucessores libertários, especialmente de Proudhon, é claro. É dentro dos limites dessa região suspensa entre o determinado e o voluntário que Godwin ergue a estrutura da sua justiça política. Ele começa a partir da suposição de que a felicidade da espécie humana é o mais desejável dos objetivos da ciência. E entre todas as formas de felicidade, coloque em primeiro lugar a felicidade intelectual e moral. O mais poderoso inimigo dessa felicidade seria o governo equivocado e corrupto. Seu livro tem, portanto, um duplo propósito, e, ao mesmo tempo, um inquérito sobre o funcionamento político da sociedade, mas também, assim espera Godwin, um proveitoso veículo de aperfeiçoamento moral, após consultá-lo, nenhum homem deixará de sentir-se fortalecido em seus hábitos de sinceridade, integridade e justiça. Depois de tecer melancólicas considerações sobre a história dos governos, de suas infindáveis guerras externas, da pobreza endêmica e da repressão periódica que promovem dentro de suas fronteiras, Godwin conclui que, embora os males da vida política provavelmente jamais se acabem, vale a pena manter a esperança de que um dia será possível substituir essa história de crimes por uma sociedade verdadeiramente livre e igualitária. Mas a confiança com que fala sugere que, pelo menos nesse período de apogeu de sua carreira, Godwin, de longe acreditava ser o porta-voz dessa desalentada esperança. Ele começa com quatro proposições básicas. Em primeiro lugar, afirma que o caráter do homem é consequência de suas percepções, e que não nascemos nem bons nem maus. Se isso é verdade, a eliminação de fatores externos nocivos eliminaria também as tendências criminosas dos seres humanos. Mas não se trata apenas de agir sobre os indivíduos, alterando o meio em que vivem. E preciso despertar seu raciocínio, pois as ações voluntárias têm origem em juízos de bondade e desirabilidade, sendo portanto atos da razão. Como tal, é possível alterá-las pelo uso de formas racionais de persuasão. Mesmo a força do ambiente pode muitas vezes ser contrabalançada pela adequada indução de conceitos. Isso nos traz a segunda proposição básica. De todos os meios capazes de agir sobre o pensamento, nenhum é mais poderoso do que o governo. Aqui, observamos uma diferença significativa do relatório sobre o seminário, em que Godwin atribuía este papel à educação. Agora, ele explica que a instituição política é extremamente eficaz exatamente ali onde a educação é deficiente. Seu âmbito de ação. É essa força que as instituições concretas detêm, afirma Godwin, que mantém vivos os erros do mundo. Pois, como todos os anarquistas, Godwin também acredita que, se entregue a si mesma, a mente humana tenderá a reconhecer o erro e a aproximar-se cada vez mais da verdade. Pela sua própria natureza, a injustiça não poderia manter-se por muito tempo. Mas o governo coloca sua mão sobre a mola que impulsiona a sociedade e impede que esta se mova. É o governo que dá força e permanência aos nossos erros. É ele que contrária as verdadeiras tendências do pensamento e, em vez de permitir que busquemos a perfeição no futuro, nos ensina a procurá-la no passado. É ele que nos incita a buscar o bem comum não na inovação e no progresso, mas na aceitação reverente das decisões de nossos antepassados, como se fosse da natureza da mente degenerar sempre, jamais desenvolver-se. A terceira proposição de Godwin é na verdade um corolário da segunda. O governo é tão mal na prática quanto na teoria. Para demonstrá-la, ele concentra sua atenção especialmente nas diferenças econômicas entre as classes sociais do mundo em que vivia no século XIX. Tanto a legislação quanto a execução das leis favorecem os ricos. E, realmente, pela sua própria natureza, as instituições políticas, ao concederem poderes e privilégios a determinados indivíduos, reforçam a suposta superioridade da riqueza. Godwin foi um dos primeiros a descrever com clareza a ligação entre propriedade e poder, que fez dos anarquistas inimigos tanto do capitalismo quanto do Estado. A quarta proposição básica é a famosa declaração sobre a perfectibilidade do homem. A perfectibilidade é um dos aspectos mais característicos da espécie humana, de tal modo que é lícito supor que, tanto do ponto de vista político quanto do intelectual, o homem esteja em constante processo de aperfeiçoamento. Godwin reforça essa ousada afirmação quando compara o homem primitivo e o civilizado e mantém, com uma ingenuidade digna de Ruskin quando jovem, que até nas artes é evidente essa continua evolução. Mais tarde, como vimos num capítulo anterior, negaria essa intenção utópica afirmando que, ao declarar tal coisa, queria apenas dizer que o homem era capaz de infinitos progressos. E mesmo aqui seu progressivismo difere do tipo vitoriano comum por ser basicamente ético e considerar como seu objetivo principal efetuar no indivíduo uma transformação que o fará retornar à condição de integridade que lhe é natural e da qual foi desviado pela submissão às instituições políticas. Godwin salienta o valor da justiça ao desenvolver, a partir de suas quatro proposições básicas, uma discussão sobre os princípios da sociedade, a sociedade, afirma ele, surgiu da percepção dos homens sobre a necessidade da ajuda mútua, e sua mola propulsora, uma norma ética, é a justiça, que Godwin define como uma regra de conduta que tem origem no vínculo entre um ser perceptivo e outro. A justiça exige que façamos tudo que estiver ao nosso alcance para ajudar outros indivíduos, de acordo com suas necessidades e merecimento. Godwin vê nossa pessoa e nossas propriedades como objetos que colocamos à disposição da humanidade. Devo empregar todo o meu talento, toda a minha compreensão, toda a minha força e todo o meu tempo na prática do bem. Entretanto, é preciso tomar cuidado para não colocar o bem geral ou a própria sociedade acima do indivíduo. O que é bom e justo para a sociedade será sempre o que for justo e bom entre os indivíduos, já que a sociedade nada mais é que um conjunto de indivíduos. Suas exigências e deveres devem ser a soma de exigências e deveres desses indivíduos, um não mais precário e arbitrário do que o outro. O objetivo da sociedade é fazer tudo o que puder contribuir para a felicidade de seus membros. Mas a natureza dessa felicidade será definida pela natureza da mente. Aquilo que mais contribuir para ampliar a inteligência, estimular a virtude, incutir-nos a generosa consciência de nossa independência, eliminando tudo o que puder opor-se aos nossos esforços, será a felicidade. Em outras palavras, a sociedade é útil quando ajuda o homem a tornar-se um ser moral. Mas aqui chegamos a outro tipo de relação. Se os vínculos que unem o homem à sociedade são uma espécie de padrão horizontal e ampliado dos vínculos que unem os indivíduos, sua relação com a moral é vertical, pois, como insiste Godwin, se existe algo fixo e imutável, é a moral. Portanto, é sem dúvida por um estranho ardil que somos induzidos a atribuir a uma ação que será sempre eterna e invariavelmente errada os epítetos de honradez, dever e virtude. A dificuldade surge quando consideramos de que maneira o homem, preso aos limites de sua percepção, será capaz de estabelecer um relacionamento vertical com as verdades absolutas que constituem a moral ideal. Obviamente, o dever só pode exigir que façamos o bem dentro dos limites da nossa capacidade. Por outro lado, nem a incapacidade nem a ignorância podem justificar um ato injusto, nem torná-lo justo. E assim, embora os homens não possam pretender a virtude absoluta, devem esforçar-se para criar disposições virtuosas. Tais disposições não podem ser impostas. É preciso que cada homem as cultive dentro de si mesmo, pelo exercício incontrolado de seu juízo pessoal e pela aceitação rígida daquilo que lhe for ditado por sua consciência. Se insistimos na autonomia do juízo pessoal, estaremos seguindo o caminho dos dissidentes radicais, concluindo pela igualdade moral entre os homens. Pois, mesmo que sejam diferentes física ou mentalmente, embora Godwin acredite que essas diferenças são exageradas, moralmente todos os homens são iguais, graças à sua independência intrínseca. É preciso que a justiça seja aplicada em igual medida e que todos recebam as mesmas oportunidades e o mesmo estímulo, sem discriminações. O homem tem deveres para com a verdade e a moral, que é um dos aspectos da verdade. Mas terá ele direitos? Nenhum homem tem o direito de fazer algo que não seja virtuoso, nem de dizer nada que não seja verdadeiro. Na verdade, o que ele possui não são direitos, mas a pretensão de exigir a ajuda de seu semelhante, sob condições de justiça recíproca. Muitas das coisas geralmente vistas como direitos deveriam ser reivindicadas não porque o homem tenha realmente direito a elas, mas porque são imprescindíveis à obtenção da verdade moral. A sociedade e o governo não têm nem exigências nem direitos. Existem apenas para a conveniência dos indivíduos. Aqui, Godwin repete a eterna confusão entre justiça e as leis criadas pelo homem. A primeira, diz ele, baseada em verdades éticas imutáveis. A segunda, nas decisões falíveis de instituições políticas. E preciso que o homem chegue ao que é certo através da sua própria compreensão e, aqui, serão as evidências e não a autoridade que deverão guiá-lo. A partir desse raciocínio, concluímos que o governo não tem qualquer direito a exigir nossa obediência. Exercida de forma independente na busca da justiça, a razão deveria ser a única a ditar nossa conduta. Se todos os homens ouvissem a sua voz, uma sociedade seria harmônica e natural. Podemos admitir que no atual estágio de imperfeição em que se encontra o julgamento humano, nem sempre é possível aplicar tais princípios crimes ocorrem embora todo castigo seja, por natureza, injusto, a repressão pode tornar-se inevitável. Entretanto, os homens são o que são, insiste Godwin, por culpa do ambiente que os formou. É necessário abolir as causas sociais que tornam a repressão uma necessidade. Aquele que conseguir conciliar uma liberdade total a esse respeito com os interesses da sociedade como um todo, deve ao mesmo tempo propor os meios capazes de acabar com o egoísmo e com o vício. Ao considerar a questão da necessidade de repressão, Godwin pergunta como seria possível colocar o bem comum acima do julgamento individual, sempre que isso se tornasse necessário, o que o leva, por sua vez, a determinar as origens do governo político, começando pelas três hipóteses comumente apresentadas. Godwin rejeita as duas primeiras, que o governo teria origem no direito da força e barra ou no direito divino, por considerar que ambas se opõem ao conceito de justiça imutável. A terceira hipótese seria do contrato social, criada por Locke e Rousseau e geralmente aceita pelos radicais do século XVIII. Godwin discorda totalmente dos homens do seu tempo, antecipando os anarquistas do século XIX, quando não considera o contrato social como base para a justiça política. Tal contrato procura ligar uma geração às promessas feitas pelas gerações anteriores. Nega a cada indivíduo o dever de exercer seu julgamento individual sobre o que é certo e errado. Baseia-se na falácia de que devemos cumprir nossas promessas, quando a verdade é que jamais deveríamos fazer promessas, mas realizar atos e apenas porque são justos. Godwin é pressa-se a acrescentar que a ênfase no dever do julgamento individual não exclui a necessidade a ação comum. Na verdade, sempre que se tornar necessário adotar medidas para o bem comum, estas deverão ser discutidas pelo grupo, já que há uma grande entre o exercício do juízo individual e as decisões em comum de maneira correta. Ambas são meios de descobrir o que é certo e errado e de comparar determinadas proposições com os padrões da eterna verdade. Mas não seriam mais do que isso e nenhum indivíduo, nenhum organismo deliberativo está autorizado a criar leis. A única lei justa é a lei da razão. Suas decisões são irrevogáveis e uniformes. As funções da sociedade incluem a criação de leis mas sua interpretação. Ela não pode determinar nada, apenas confirmar o que já foi determinado pela própria natureza das coisas, assim, a autoridade da comunidade tem caráter estritamente executivo, limitando-se à defesa pública da justiça. Onde ela assegurar tal coisa, será dever de todo cidadão razoavelmente sensato apoiá-la. Onde não puder fazê-lo, todo cidadão sensato deverá resistir às suas decisões com a ideia de resistência, chegamos ao início da longa controvérsia anarquista sobre meios e fins. Como Tolstoy, até certo ponto, Proudhon, Godwin também figura entre aqueles que colocam a persuasão moral e a resistência passiva acima da resistência ativa e violenta. Embora não chegue a repudiá-la, Godwin aconselha cautela no seu uso, pois a força não substitui a razão e o fato de que seja utilizada por indivíduos em busca de justiça não a torna melhor. Jamais deveria ser empregada sem alguma possibilidade de sucesso e, mesmo assim, apenas onde não for possível ganhar tempo ou quando ganhar tempo trouxer consequências indubitavelmente fatais. A violência seria então o último e desesperado recurso dos homens justos. A forma apropriada de resistência, que deveria ser tentada em todas as circunstâncias, seria a difusão da verdade, a censura explícita a todas as decisões que eu perceba serem contrárias aos verdadeiros interesses da humanidade. Usada com sinceridade e persistência, a razão conseguirá tudo aquilo que a violência tenta obter com poucas chances de sucesso. Mas é preciso que a persuasão seja sempre, tanto quanto possível, direta e individual. Godwin não confia nas associações políticas que procuram persuadir não pela propagação da verdade, mas pela força dos números. As únicas formas de associações que ele admite são aquelas criadas em situações de emergência para resistir aos ataques feitos à liberdade, e mesmo essas deveriam ser extintas tão logo deixassem de ser necessárias, para que não se transformassem em instituições. Godwin sugere que sejam formados grupos informais de discussão, integrados por pessoas interessadas na busca da verdade. Tais grupos poderiam eventualmente aglutinar-se num movimento universal, contribuindo poderosamente para o desenvolvimento dos indivíduos e a melhoria das instituições políticas. Mas é preciso evitar qualquer tentativa de criar uma uniformidade de pensamento nesses grupos. Os seres humanos devem reunir-se não para impor, mas para questionar. A verdade dispensa o auxílio de multidões comandadas. Dessa maneira, as transformações sociais poderão ser graduais e tranquilas. Mas isso não significa, necessariamente, que a revolução está infinitamente distante. O domínio da verdade não chega com aparato e seu aparecimento pode produzir grandes resultados ali onde são menos esperados. Essa crença no poder da razão é quase um privilégio do século em que Godwin viveu encontraremos bem poucos anarquistas do século XIX que ainda confiam tanto nela. Mas, ao opor-se à formação de partidos políticos altamente organizados e insistir nos pequenos grupos informais integrando-se naturalmente a um movimento mais amplo, Godwin esboçava o primeiro plano dos modelos de organização anarquista que surgiriam mais tarde. Tendo assentado as bases morais de seu raciocínio, Godwin passa a discutir o que chama de detalhes práticos da instituição política e, aqui, aborda, um de cada vez, os quatro aspectos da vida política, a administração geral, ou governo, o ensino, crime e direito, e a regulamentação da propriedade. Essa discussão sobre o governo começa com uma declaração de intransigente oposição, Acima de tudo, não podemos esquecer que o governo é um mal, uma usurpação do juízo pessoal e da consciência individual da humanidade. E, embora possamos ser obrigados a admiti-lo como um mal necessário no momento, cumpre-nos, como amigos da razão e da espécie humana, admitir o mínimo possível dele e observar cuidadosamente se, como consequência do esclarecimento gradual da mente humana, até esse mínimo não deva ser diminuído para o futuro. Assim, ao examinar as várias formas de governo que reconhece, monarquia, aristocracia e democracia, Godwin não está buscando bem maior, mas o mal menor. Suas objeções à monarquia e à aristocracia não são muito diferentes das críticas feitas por outros filósofos do século XVIII a essas formas de governo. E quando discute a democracia que ele se mostra original e caracteristicamente anarquista, a democracia é, sem dúvida, a forma de governo sob a qual teremos melhores perspectivas de chegar a alguma coisa melhor e, da forma como Godwin apresenta em sua definição ideal, ela já traria em si as sementes de uma sociedade melhor. A democracia é um sistema de governo em que cada membro da sociedade é considerado apenas um homem e nada mais. No que se refere à regulação, se é que podemos chamar assim aquilo que não é mais do que o reconhecimento do mais simples de todos os princípios, todo homem é considerado igual. Na melhor das hipóteses, a história registra apenas formas que se aproximam desse ideal, mas mesmo as democracias mais imperfeitas e turbulentas foram infinitamente superiores às monarquias e aristocracias. A democracia devolve ao homem a consciência de seu próprio valor, ensina-o a remover a autoridade e a opressão e a ouvir apenas os ditames da razão. Confere-lhe a confiança necessária para que trate outros homens como seu semelhante e leve-o a considerá-los não como inimigos contra os quais deva manter-se sempre em guarda, mas como irmãos a quem cabe ajudar. Entretanto, até o momento, a democracia jamais conseguiu atingir uma situação de verdadeira justiça social. Esse fracasso, segundo Godwin, deve-se em parte à falta de sensibilidade para entender o justo poder da verdade e o valor da sinceridade. É por essa razão que a democracia procura apoiar-se em formas institucionais e não aceita, com confiança godviniana, a ideia de que a competição entre verdade e mentira é por si só de tal modo desigual, que essa última não tem necessidade de recorrer ao apoio de qualquer aliado político. Por isso, ainda persistem não apenas as invenções da religião, como os mitos políticos, dividindo os homens entre uma elite esclarecida e uma casta ignorante e submissa, com todas as implicações que isso traz. Aqui Godwin difere bastante de Platão e da sua teoria da mentira nobre por que dividir os homens em duas castas pergunta a ele uma das quais deve pensar e raciocinar pelas duas enquanto a outra aceita em confiança as conclusões a que chegaram seus superiores tal distinção não tem bases naturais pois na verdade não existem no homem essas diferenças intrínsecas que ela parece pressupor as razões que nos levaram à certeza de que a virtude é melhor do que o vício não são complicadas nem abstratas e, quanto menos sofrerem a leviana interferência das instituições políticas, melhor serão entendidas e aprovadas por cada homem. Voltando sua atenção para o funcionamento do governo democrático, Godwin defende a simplificação e a descentralização de todas as formas de administração. Grandes estados complexos e centralizados são nocivos e desnecessários ao bem da humanidade. À medida que estes forem desaparecendo, deverão ser substituídos por formas locais de administração nas quais as desvantagens do governo possam ser imediatamente atenuadas pela redução da cobiça. Sobriedade e justiça são as características óbvias de um círculo limitado. Esse tipo de localismo esclarecido não levaria, segundo Godwin, a um paroquialismo acanhado, mas, ao contrário, transformaria o mundo numa grande república, na qual os homens poderiam transitar e discutir livremente, sem os obstáculos impostos pelas fronteiras nacionais. Nessas unidades locais da sociedade, as paróquias, como Godwin chamava os antepassados das comunas anarquistas do futuro, as leis quase não seriam necessárias. Toda a comunidade participaria, tanto quanto possível, na administração pública, e os funcionários públicos, quando existissem, limitar-se-iam a fornecer informações e ocupar-se dos detalhes práticos. A única organização realmente necessária seria um júri para examinar as ofensas contra a justiça e arbitrar as controvérsias. Em situações especiais de emergência, seria também necessário ir além das paróquias, convocando uma assembleia geral. Mas Godwin vê um grande perigo nessa espécie de instrumento e, quando fala nele, antecipa o tom antiparlamentar característico da tradição anarquista. Nas melhores circunstâncias, as assembleias apresentam grandes desvantagens. Suas ações baseiam-se na unanimidade fictícia das decisões majoritárias. Ainda a mais sinistra é a verdadeira unanimidade que surge quando os delegados, agrupados em partidos, aceitam o cerceamento da liberdade de pensamento individual. Quanto à prática do voto, Godwin declara com grande indignação moral que decidir sobre a verdade pela soma de números é um insulto intolerável à justiça e à razão. Por todos esses motivos, as Assembleias nacionais devem ser usadas com tanta moderação quanto for possível, mesmo quando necessárias. Nos primeiros tempos dessa democracia radical imaginada por Godwin, tanto as Assembleias quanto os júris talvez tenham de emitir ordens. Mas a necessidade de utilizar a força não tem origem na própria natureza do homem, e sim nas instituições pelas quais já foi corrompido. À medida que tais instituições forem desaparecendo, o homem terá atingido um estágio de desenvolvimento tal que será necessário apenas solicitar que se abstenha de agir de modo a prejudicar seus semelhantes e chegaremos finalmente a uma sociedade onde a sabedoria poderia ser transmitida sem a intervenção de qualquer instituição, uma sociedade de seres morais, vivendo relacionamentos justos, ou, como poderíamos dizer, usando a linguagem moderna, uma sociedade de anarquia pura. Tudo isso irá depender da nossa atitude em relação à educação, e é esse aspecto da vida política que Godwin passa a abordar ele começa com uma discussão sobre como deve ser conduzido o processo vital de formar opiniões justas. Pela sua própria natureza, a sociedade não está qualificada para exercer essas funções, pois seus atos são condicionados pelos homens que a compõem, tanto os pecadores quanto os virtuosos, tanto os justos quanto os injustos, não tendo portanto nenhum direito a pretender a superioridade moral. A única vantagem da sociedade está na sua autoridade. Mas nenhum homem poderá tornar-se virtuoso apenas porque lhe ordenamos que o seja e, ao usar a força, nós o estaremos prejudicando, inibindo o relacionamento sincero entre os seres humanos e limitando a liberdade. Godwin afirma que, sob todos esses aspectos, o pequeno grupo social leva vantagem sobre a instituição política mais ampla. Em círculos desse tipo, diz ele, a opinião seria suficiente. O exame de todos os homens sobre a conduta de seus semelhantes, quando não prejudicado por qualquer capricho, constituiria uma forma irresistível de censura. Mas a força dessa censura dependeria da liberdade com que fosse feita, seguindo não as imposições categóricas da lei, mas as decisões espontâneas da inteligência. Nem mesmo a convicção com que Godwin afirmava que esse processo seria livre e espontâneo e consegue apagar inteiramente a desagradável visão de um futuro onde a imprecação e a censura mútuas estariam na ordem do dia onde a opinião pública reinária é absoluta. Talvez essa passagem seja um reflexo da influência que uma infância puritana exerceu sobre a mente de Godwin. Uma infância em que suas próprias ações eram objeto de tão intensa censura, sem que entretanto sofresse qualquer castigo físico, que certa vez foi repreendido pelo pai por ter acariciado um gato no domingo. Mas a imagem que ele criou volta à nossa mente com inquietante frequência, à medida que avançamos esse no estudo da história anarquista. A esse respeito, George Orwell escreveu um ensaio sobre Swift, um escritor que, a propósito, Godwin admirava bastante, no qual observa que na sociedade anarquista dos onions, das viagens de Gulliver, a advertência tinha a mesma força que tem a coerção em outras sociedades. Continua Orwell. Isso ilustra bem a tendência totalitária implícita na visão anarquista ou pacifista da sociedade. Numa sociedade onde não existe lei, teoricamente, não existe coerção, o único árbitro do comportamento é a opinião pública. Mas, pela ânsia de conformismo que existe em todos os animais gregários, a opinião pública é menos tolerante do que qualquer sistema de leis. Quando os seres humanos são governados pelo não, o indivíduo ainda consegue agir com um certo grau de originalidade, mas quando não são supostamente governados pelo amor e pela razão, vivem sob contínua pressão que os obriga a portar-se e pensar exatamente como todo mundo. Há uma grande dose de verdade no que Orwell diz, mesmo que sua maneira de dizê-lo seja caracteristicamente dogmática. O anarquismo aceita quase sem críticas a ideia de uma opinião pública ativa, por julgar que essa seria uma maneira fácil de resolver o problema do manejo das tendências antissociais do indivíduo. Poucos deram suficiente atenção ao perigo que representaria a substituição de uma tirania física por uma tirania moral e de uma sociedade em que o seno franzido do vizinho tornar-se algo tão temível quanto a sentença de um juiz. E alguns sentiram-se positivamente atraídos pela ideia de uma autoridade moral e radiante. Como qualquer outro movimento visando a reforma da humanidade, o anarquismo também tinha seus fariseus. Entretanto, embora ressaltando de forma bem pouco inteligente as virtudes da censura mútua, a crítica que Godwin faz da interferência do Estado sobre a opinião pública é bastante arguta e, quando discute a aplicação dessa interferência pelos sistemas de ensino criados pelo Estado, ele aponta os perigos que iriam se tornar ainda mais óbvios no decorrer deste século. Aqui caberia uma longa citação, já que, ao desenvolver uma ideia compartilhada por quase todos os seus antepassados dissidentes, Godwin também esboça uma atitude que se repetiria muitas vezes entre seus sucessores anarquistas, a maioria dos quais encarava os problemas da educação com tanta seriedade quanto o próprio Godwin. Ele chega ao âmago da questão quando demonstra os perigosos usos que o governo pode fazer do ensino quando tem o controle nas mãos. Não se deve estimular qualquer projeto de criação de um sistema estatal de ensino pela óbvia ligação que este teria com o governo nacional, um vínculo muito mais formidável do que a velha e bastante contestada aliança entre Igreja e Estado. Cumpre-nos refletir antes de colocar tão poderosa máquina em mãos de tão ambíguo agente o governo não deixará de utilizá-la para reforçar seus poderes e perpetuar suas instituições. Mesmo admitindo a hipótese de que os agentes do governo não se proporão objetivos que, a seus próprios olhos, parecerão não apenas inocentes, mas meritórios, o mal seria feito. Suas ideias como fundadores de um sistema de ensino não poderão deixar de ser análogas às que terão na sua qualidade de políticos. As premissas que justificarão sua conduta como estadistas serão aquelas que servirão de base ao seu sistema de ensino. Não é verdade que os nossos jovens devam ser ensinados a venerar o Estado. Deveríamos ensiná-los a respeitar a verdade e a Constituição apenas de até onde esta correspondesse às suas próprias deduções sobre o que é verdadeiro. Se o plano de criar um sistema estatal de ensino tivesse sido adotado no apogeu do despotismo, é provável que não conseguisse abafar para sempre a voz da verdade, mas teria sido mais terrível e sagaz de todos os ardis que a imaginação poderia sugerir para atingir tal objetivo. Mesmo nos países onde predomina a liberdade ocorrem falhas graves, e o sistema estatal de ensino contribui diretamente para perpetuá-las, moldando todas as mentes segundo um único modelo. Os métodos utilizados pelos Estados totalitários da nossa época não nos dão qualquer motivo para pensar que Godwin tivesse exagerado quando falou sobre os perigos de um sistema de ensino entregue nas mãos de líderes políticos. Para ele, a pequena escola independente, assim como o pequeno grupo de discussão, continuava sendo a escola desejável, e o ensino particular parecia-lhe superior a todos os outros. O último capítulo de Justiça Política, no qual Godwin examina a instituição da propriedade, é o mais famoso dessa obra-prima, devido à sua suposta antevisão de uma economia socialista. Mas é ao denunciar os efeitos da propriedade privada e insistir na estreita ligação entre propriedade e sistemas de governo que Godwin realmente antecipa o socialismo, se atribuirmos a essa palavra a conotação moderna de domínio do Estado. Suas sugestões sobre as mudanças no sistema de propriedade são invariavelmente anarquistas. Godwin começa observando que a abolição do sistema de coerção e castigo está intimamente vinculada ao fato de que a propriedade passe a ter bases equitativas. Todo homem teria então o direito não apenas aos meios de sobrevivência, mas de uma sobrevivência com dignidade, desde que o estoque geral fosse suficiente. Mas essa reivindicação por uma justa distribuição da propriedade comum pressupõe o dever de que cada um desempenhe a sua parte nas tarefas comuns. A justiça determina que cada homem, a menos talvez que se ocupe com tarefas mais úteis ao bem-estar da comunidade, deve contribuir com a sua parte na colheita, da qual irá consumir aquilo a que tiver direito. Essa reciprocidade é a própria essência da justiça. No esboço grosseiro que Godwin faz sobre o funcionamento de uma sociedade sem propriedade privada, é possível perceber a mesma visão agrária que encontramos em Moro, Vinstanley, Morris e Kropotkin, uma visão de homens trabalhando lado a lado nos campos e depois retirando dos celeiros e armazéns comuns tudo aquilo de que necessitassem, de acordo com sua própria estimativa, sem qualquer mecanismo que envolvesse dinheiro ou troca, pois a troca é pior de todas as práticas. Tal como outros escritores anarquistas posteriores, Godwin prevê um modo de vida drasticamente simplificado, pois o luxo corrompe, e devemos ter tanta pena dos ricos quanto dos pobres, e o trabalho é necessário à felicidade do ser humano. A situação ideal seria aquela em que o homem tivesse uma mente independente e ativa. A primeira nos faz sentir que os nossos prazeres não dependem nem dos homens nem da fortuna. A segunda nos enche de uma alegria provocada pelo esforço feito para atingir objetivos cujo valor intrínseco reconhecemos. A propriedade acumulada, a expressão pré-marxista de Godwin para designar o que chamamos de capitalismo, é contrário ao enriquecimento qualitativo da vida. Ao perpetuar a desigualdade econômica, ela esmaga a força do pensamento, transformando o em pó, extingue as fagulhas da genialidade e reduz a grande massa da humanidade a viver mergulhada em preocupações sórdidas. Em oposição a esse domínio funesto, Godwin pinta um quadro idílico de sua própria utopia. Com o fim do luxo, cessaria a necessidade de grande parte do trabalho manual que a humanidade produz, e o resto, amigavelmente partilhado por todos os membros ativos e vigorosos da comunidade, deixaria de ser um fardo. Todo homem teria uma dieta frugal, mas saudável. Cada homem exercitaria o corpo com moderação, o que serviria para animar-lhe o espírito mas ninguém ficaria embotado pelo cansaço, todos teriam um lazer suficiente para cultivar as gentis e filantrópicas inclinações da alma e libertar suas potencialidades, em busca de aperfeiçoamento intelectual, os gênios, ficariam livres das preocupações que perpetuamente os levam a pensar em dinheiro e, em consequência, viveriam livremente, entre sentimentos de generosidade e interesse pelo bem geral. Godwin afirma que tal sistema acabaria com as principais causas do crime, que resulta do fato de que um homem possua em abundância aquilo de que o outro carece. A inveja e o egoísmo desapareceriam, e com eles a ansiedade e a insegurança. A corrupção deixaria de existir e cessaria é o principal estímulo para as guerras. Com frequência mil vezes maior do que no presente, cada homem se acercaria de seu vizinho movido por sentimentos de amor e bondade mútuos, mas cada homem pensaria e agiria por si mesmo. Godwin continua, descrevendo em detalhes a sua arcade igualitária. Antecipa Veblen, ao observar que geralmente a propriedade é desejada não por si mesma, mas pela distinção que confere a quem a possui. Numa sociedade igualitária, entretanto, o homem procurará distinguir-se pelos serviços que prestar ao bem público. Ele também fala longamente sobre qual seria o número ideal de horas de trabalho e apresenta uma estimativa surpreendente, quando afirma que, num tipo de vida destituído de luxo, o trabalho poderia ser reduzido a apenas meia hora diária. Para chegar a tais conclusões, vale-se de uma visão profética sobre o desenvolvimento industrial do futuro, que também o leva a sugerir uma forma de evitar a cooperação excessiva. Pois, tal como Proudhon Stirner. E diferente de Kropotkin e Bakunin, o individualismo de Godwin o fazia desconfiar profundamente de qualquer tipo de colaboração que pudesse consolidar-se, adquirindo formas institucionais a esse respeito. Cultiva alguns deliciosos absurdos, como duvidar que um homem capaz de opiniões independentes pudesse tocar numa orquestra ou participar de uma representação teatral, mas faz uma observação válida, quando diz que um homem livre não deve se deixar levar mais do que o necessário pelas conveniências dos outros. Godwin vê no progresso tecnológico a possibilidade de proporcionar ao indivíduo meios para que se torne mais independente. Hoje, derrubar uma árvore, abrir um canal, navegar um barco exige o esforço de muitos. Será sempre assim? Quando olhamos os complicados mecanismos criados pelo homem, Vários tipos de moinhos, máquinas de fiar, caldeiras a vapor, não nos espantamos ao ver o volume de trabalho que executam. Quem poderá prever até onde chegará o progresso? No futuro que aqui esboçamos, ele poderá ter eliminado a necessidade do trabalho humano.